Aliás, não esquece de deixar o like e comentar. Tamo junto, até a próxima. Ih. O Di? G... Ah não. Cara, pior que o Di tá broken. Essa seria a é melhor hora de jogar de Udir, porque ele tá broken. O Di. G... Porque, pra quem não sabe, que o Kyodir tá sendo picado, rapaziada. É porque ele tá com o maior. Eu, não sei se é o, o melhor, mas é um dos melhores Clean Speeds que, que tá tendo aí no patch, cara. O cara ali põe 3 e 4, brother. O é 3 e 15, você tem noção. É muito brook, tá ligado? Ah, maneiro é o Dir, velho. Que pena, cara. queria tanto jogar de Udir. Tem cair, rapaziada. Tem Viego, tem Viego. Cara, tô pensando entre Viego e Riven. Tô mexendo muito a Riven, mano. É Viego também. Tô mexendo mais Riven. Tô mexendo mais Riven. Cara, eu vou mais de ri, Rivenzinha. Rivenzinha pra enquecer o Gira. Não, eu vou de armadura mesmo assim, cara. Trancadjão. Viver já vou ficar muito atrás, não, Juqueira? Ah, fica, cara, mas. Bagulho é diversão, né? <risos> Vambora, rapaziada. KR e Cled. Vixe, Maria. Encontrou um GP. GP eu vou ter que segurar, brother. O cara vai ganhar igual um maníaco, vou ter que top. Cara, eu tô combando bem devagarzinho, rapaziada, que eu tô sempre usando o terceiro que para cancelar o ataque do bicho. É a visão. Vou pegar logo o meu blue Ai, cara, esse filha é da... Adivinhou de novo que eu tô fazendo full clear, mano. Esse filha é da p... vinha que eu tô fazendo full clear, chat. Ele ia roubar se eu não tivesse feito o bagulho. a mumu, Gostinho, caralho uh! mama, mama pro Juqueira meu irmão tem que matar, tiozão mama pro Juqueira, meu irmão não fode, Você viram? ele ia é safar, rapaziada, ele ia é safar por que que você tá fazendo isso, Lúcia? tomando, rapaz por que você tá fazendo isso, tomando... por que tá fazendo isso da... essa porra aqui, SS Lúcia Meu Deus, essa meu Deus, Oriana é muito boa Essa Oriana é muito boa, chat Cara, a Oriana é muito boa, meu Deus é bom. <risos> Se ele flecha, o GP não consegue matar a Mumu Então ele flechou pra longe, desviou do que do cara Ficou caetando e matou, brother É, eu entendi, é play, Oriana, você não, você não flechou Errado, você só beitou a Mumu, cara Achou que a Mumu tinha flash. Brabo demais brabo demais, que play Cuidado com o Chaco eu sabia, eu sabia muito, chat! Eu sabia muito, brother! Tia, eu gostei que vocês <risos> Eu eu um... ele! Cara, eu sabia que ele ia sair vivo! Eu sabia que ele ia sair vivo! Puta que pariu, cara! Cara, gente! Tem a noção do campeão dos amiguinhos, cara. Tem a noção que ele pode fugir, tá ligado? Dá o E. É muito bom prevê porque... Cara, não é questão disso não, velho. É tipo assim, é um chato. Ele deu um o case aqui e matou a Caissa Daqui até aqui, qual é a chance de ele ter o queijo de novo? Usa tudo, meu irmão. Parece que pegou aqui, ou não. Esse jogo aqui é que eu queria fazer umas plays early game, tá ligado? Porque meu boneco não faz mais tão rápido quanto o Caim. Mas eles estão cauterando todas as plays early game, velho. Caralho, que amor, um podre, que é podre, chat. Que o... Ainda bem que eu não fiz o lobo, mano. Caralho, brother. Isso foi muito pobre, por reto. Vambora, vambora. Fixar Fechar modrenário, o bagulho vai ser doido. Vou fazer Red Dragão. Amor vai fazer o Guaronga dali, ó. Amor tô no mid. É tá um pouquinho avançado, Oriana, eu diria, né? Mas tá safe, tá safe. Amor tá sem mano. O bot tá dando merda. Cara, Caraca, é um muito chato, brother. Parece que ele sabe de tudo, Ai, Deus, baixo, velho. Cai, Vai, vai, vai, cai. Mas peguei uma barricadinha daqui, hein? De leves, de leves. Ah, eu morro, mas eu pego essa merda, chat. Tá, ele jogou bem, ele jogou bem, ele jogou bem. Com a ult ele garantiu que o Q dele ia pegar Jogou bem, jogou bem Cara, peguei 800 de ouro nessa porra agora, velho Fora dois waves no mid. Que a Oriana morreu Eu preciso agora só fazer meu head e dragão, mano Enganhei Eu tô farmando pouco, chat Mas eu tô rodando o um jogo pra caralho, velho Eu acho que é melhor, mano Vai ser worth, vai ser worth Vai ser worth Depois eu pego os caras na XP cara tinha exaust, leque. E por que a gente tá lutando aqui, cara? Boa exaust, mano. Porra, a gente era pra fazer isso aqui e fazer isso aqui, velho. Por que a gente foi até ali, mano? pode ser bom que pode virar. Para ser na tá mão, para ser na tá mal. Ah. Que bonequinho legal, cara. Aqui naquela situação ali, chat, eu não deveria ter voltado pra cima do Kled. Deveria ter dado o Q, que. Aí quando eu não tivesse no um terceiro Q que eu voltaria pra cima do Clé Que aí quando eu voltasse com o, ter com o terceiro Q pra cima do Kled, eu já ia voltar chegando no CC Modrenário. E assim que eu apertasse o terceiro Q, eu ia ter mais Qs. Então eu ia conseguir, tipo assim, chegar nele e depois cair tarde de novo. Como eu não fiz isso, eu só cheguei nele e não consegui mais fugir. Aí só morri. Eu tô vendo essa putaria no top, velho, mas. Mas eu não boto a, a câmera lá, rapaziada, mas eu olho pro mapa e eu vejo a vida do meu time, velho. Se os caras estão tá morrendo e a vida do meu time tá cheia, é né? porque o time inimigo tá trollando. O meu time tá cagando na cara deles, tá Aí, ah, a Revinzinha tá maneiro, hein, rapaziada? <risos> Olha, maninho, é isso, Eu vou fazer o dragão. Rapaz, era que A última vez que a gente foi pra luta, a luta deu merda, a gente pegou, fez o dragão. E agora meu time ganhou a luta. Ganhou. Ih, eu vou matar a Lúcia. Coelhinha, capa fria. TNJ, chefe. O bravo tem nome. Isso, Maria, é que agora eu não consigo falar. Cled, uh, que animação tosca, Mario de Games! Filha da puta! Que animação tosca, cara. Porra, o cara dá um jogo de corpo e com... Porra, ele deu uma barrigada. Foi isso mesmo? Ele deu uma barrigada e me cancelava do terceiro que, Ia matar a cena. Esse é o Orofizão. É, Riven Jungle, rapaziada. Show de bola, velho. Porque a brisa da Riven, mano, é ela fechar... Hoje em dia é um item, que é o Hemodrenário. Mas quando ela faz esses dois aqui que eu tô, rapaziada, Hemodrenário é cutelinha, Hemodrenário é ir, Hemodrenário é qualquer outra coisa que DCDR, ou até uma vida. Porra, o boneco fica muito gostoso de jogar, cara. Muito gostoso. O problema é ela chegar nesse ponto sem estar tá o oh, cara, tipo Eu... não morre! Wtf ele sempre não morre? <risos> e Não, mozão! o Tati, então. Uhul! Uh, Lado! <sus> Eu tive que lutar, mas a Uriana morreu por causa disso. Eu Não. Não! Meu Deus do é céu, cara. Ai, ah, esse tem é muito bro. Eu gritei porque eu errei o Qzinho aqui, chat. <risos> Olha o Cledge! Olha o Cled, chat! <risos> ah, a gente cancela a play buga! Os caras bugam demais, velho! <risos> Como o um Slope do caralho, brother É que eu quis smitar o cara Aí eu apertei três vezes o botão de smite Mas as três não smitou porque não tinha smite Eu ficava esperando o smite cair e não tinha smite Vem top de smite, o que? Assim, mano, porra, Diego mó Perdeu o barco pro, pro time inimigo Tá maluco Brota, brota, isso, mano Brota, cara Boa, mano. Isso aí, brota. Tenho nem Ninja Tab, tenho 30% de tenacidade. na cidade. Quando me estragar aqui pro carro, eu vou ter mais tenacidade na cidade ainda. Tenho Life Shield, eu tenho muito DR, eu tenho muito Shield. Vambora. Tem o Chaco ali, mas eu vou ignorar ele porque eu vou defender o meu Parec Parry. Espera aí, o bagulho do meu amigo. Eu tenho um amigo. Só mata. Ah, tá, porra, tem uma cena dele. Eu vou atrás da cena, rapaziada. Eu vou atrás da cena que eu não tô nem aí, vou tomar o CCzinho dela, mas eu vou continuar. indo ah! é para trás dela. Cena! <risos> Cena! Ei! Olha ele! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Mumsão, entrega o jogo para nós, Mumsão. É isso que eu quero. Puta, só um player, Mumsão, bravo demais. Uh! Chiefs.